Perfeito. Primeiro passo, opa, varrei no meu. Solução, fotonete, né? Vamos tentar primeiro, antes de desmontar, que o cliente está dizendo que a imagem está ruim, está opaca, né? Primeiro vamos ver se é sujeira. Como ela é a base de óleo de imersão, esse movimento dela aqui, ó, tá vendo? Dependendo da quantidade de óleo que se põe, entra, aqui eu tenho uma O-ring, que é uma borracha vedante, mas ela se desgasta, né? tem um momento que ela se desgasta, e como trata-se de um microscópio já bem usado, né? até aqui dá para perceber que a tintura prateada né? está desgastada, já está parecendo o amarelo do metal, que o material que é composto, as objetivas, metal, depois ele é niquelado né, é passado esse, esse, esse cromo, cromeado aliás, né? para ficar prateado, se aqui está bem desbastado, né? pode ser que a lente que fecha a imagem esteja também bem riscada né, como se você passasse uma lixa com o tempo e vai tirando a transparência dela ela vai ficando também opaca. Dois lados, ele é altamente volátil, né? um grau de volatilidade bem alto, Nunca sopre, porque se você soprar vai gotículas de saliva, né? e com a saliva, gordura, etc, etc. O teste visual, eu tenho uma lâmpada aqui, como que eu faço? Eu ponho nos olhos, né ponho meus olhos aqui e direciono a lâmpada, vejo se o foco está nítido. Como eu não estou com o microscópio do cliente, a única forma de eu testar é assim. Deixa eu pegar um fotonete novo para poder estar secando legal, né? Nesse aqui parecia só um pequeno amarelinho Vou fazer o teste visual Ela está cheia de pigmentação. É que infelizmente não dá para mostrar, né? Uma que a lente aqui ela está azulada. Né? Ela está bem azulada, mas é notório. É notório que tem uma pigmentação dentro. Eu vou dar uma pausa para iniciarmos a desmontagem, né? Ou não. Deixa eu ver se eu tenho as ferramentas aqui. É o ponteiro ponteirinho, né? Ela tem dois orifícios, dois orifícios, ok? Que é justamente para você desatarrachar. E pelo visto, está bem atarrachado. Deixa eu ver se não meteram um parafuso aqui. Ou um pino. Pessoal, tem mania de pôr pino com super bonder, entendeu? Parafuso. Eu, fazia, eu vou pôr na morsa, vou prender na morsa e vou colocar o pino aqui E dar uma batidinha de leve Desse lado e desse lado Caso não saia, eu vou aplicar aqui WD-40 para poder deixar aí descansando uma meia hora Para ver se o WD penetra para poder soltar isso aqui Espero que não tenham colado né, porque se colou pelo tipo de Nikon E, e ponto, nem sei se fabrica mais essas objetivas. Dá a impressão que ela é bem antiga. É, vou dar uma pausa para tentar colocar o WD e esperar aí uma meia hora. eu pus na morsa, né, peguei uma chavinha bem fininha de aço carbono e bati, ela desprendeu, né, ainda bem que não colaram, porque tem uns pseudos técnicos aí no, na praça, que depois termina o serviço de assepsia, vai e mete cola, né, lá ninguém vai abrir mais, próxima vez der defeito, o cliente vai ter que comprar outra objetiva de, de mim, né? <risos> é assim que eles agem. Então, a peça número 1 é sempre pôr na sequência, a mola, ok? E aqui a lente, vamos dar mais uma limpada nessa lente aqui, que agora ela está aparecendo aqui por inteiro. Se olha meio de lado assim, você vê. Se tiver gotícula d'água, algum tipo de pelo, visualmente dá para observar. Vou fazer o teste visual na lâmpada. Já melhorou e muito. Melhorou bastante. Estava sujo. Lá dentro. Uma peça dessa também com dois orifícios, né? Vamos ver se essa não está muito apertada. Tá cheio de óleo aqui, ó. Bem apertado. É que é o tipo de coisa, você não precisa de apertar até estrangular, né? Porque ninguém mexe aqui dentro, é só para manter no local, mas eu não sei porque carga d'água ou cargas d'águas, né, eles apertam tanto. É o mesmo, mesmo esquema, eu vou pôr na morsa, pôr o pino aqui e bater para eles atarrachar. Bom, batata, pus lá, fiz o mesmo esqueminha, né, pus a chavinha aqui e bati na outra extremidade, pancadas leves, protegi a morsa com borracha ou com flanela, pra não riscar a pintura nem amassar, né. Então já soltou. Então, observa bem, ó, um, vou pôr até aqui, nessa sequência. Ela é rosqueada, aí você perde uma peça dessa, adeus, né? Adeus. Porque onde você vai comprar? O fabricante não vai te vender. A não ser que você ache uma sucata aí, né? Com de vez em quando a prefeitura, os hospitais municipais vendem as sucatas e você compra a sucata para poder obter peças, né? Então vamos lá, ó. primeira, segunda, terceira. Quarta. Olha a sequência, depois você vai vir de trás para frente Essa é bem antiga mesmo Se fosse a outra já teria soltado soltar todo o campo ótico Deixa eu ver se vale a pena desmontar mais Não, aqui já dá para limpar Já dá para ver Daqui de cima, olhando aqui Se você observar aqui Vamos ver se consigo Tá vendo meu dedo ali? Ó? Quando a gente olha, tá bem embaçadão mesmo. Tomara que não seja a lente riscada, né? Esse aqui tá sujo. até o próprio cliente, é né, que eu sempre mando vídeo para o cliente pode fazer. Mantenha a sequência, muito cuidado, uma morsa, não de apertar não apertar muito, senão você estoura, né? Suficiente para manter no local, para você dar aquelas batidinhas para soltar a peça. Segredo nenhum. Saiu limpo, hein? Isso vai dar uma significância que a lente lá embaixo foi tão usada que riscou, né? espero que não. É. Aqueles pontinhos sumiram todos Realmente era o óleo Não tenho absoluta certeza Porque eu não estou com o microscópio aqui Mas visualmente do jeito que chegou E do jeito que está É que eu estou secando, viu gente? Ó. Secando Perfeito Dá mais uma limpada para desencargo de consciência. Vamos limpar tudo, limpar o derredor da parede, né? perfeito perfeito perfeito é que hoje é um dia chuvoso mas se você coloca na posição do sol você vê o a, a áurea solar perfeita né aqui eu uso uma lâmpada principalmente dias chuvoso aqui que chove já faz 15 dias todo dia chove agora Vamos montar, né, na sequência, agora de trás para frente. Vou aproveitar dar uma limpada nessa peça mais um pouquinho, é. Sempre movimento circular. Para vocês verem, né? Olha quantas peças tem dentro. Aí o cliente me traz, né? Coitado, né? Uma peça oca, né? a X 40 totalmente oca, sem as peças, né? Eu tenho aqui a lente inversora, né? aqui a concentração, essa tem, mas tá faltando a mola, os adaptadores, faltando tudo, né? Então vamos colocá-la de volta Vou dar uma pausa Bom, então vamos montar né? a ela deitada Que é para sair melhor a imagem Vamos montar, sequência. Tomando cuidado para não cair pó, né? Nem falar em cima para não cair saliva. Agora é jogo de paciência, né? Porque ela chegar no lugarzinho ali onde você queira, pegar o fio de rosca certo. É meio enjoado. Então, um pouquinho torta que ela entra, já não encaixa mais, tá vendo? O vidro não pode beber não, porque se ele beber tiver a mão trêmula, ele não consegue fazer esse tipo de serviço. precisa mais que isso chegar a bater tem necessidade né é que não vai sair do lugar aqui nunca é só para manter a lente negativa o seu local pronto próximo mola ok e mais uma dorzinha de cabeça aqui ó. só que essa é mais fácil aqui um pouquinho não tirar tanta pressão que fizeram fazer mais um teste é, Dá mais uma limpadinha pegar o outro cotonete limpo não sopre né nunca sopre para não ir gotícula de saliva perfeita só não tenho absoluta certeza, não adianta eu pôr isso em outro microscópio e né, não tenho absoluta certeza. Agora um detalhe, muito importante, vou dar uma pausa aqui, vou pegar algodão. Algodão, o que você vai fazer? Neste lado daqui, ó. Fitz volante a luva tem hora que atrapalha, né? aqui é o só aqui ó para que isso que o algodão mantém ele sequinho não deixa entrar umidade até o cliente por no microscópio porém na hora que ele soltar o algodão ele tem que ver se não ficou nenhum sisquinho de algodão né compre algodão de boa qualidade que não solte tanto pelo aqui não precisa né caso chega lá tiver algum sisquinho, alguma sujeira é só pegar um cotonete a seco mesmo e limpar ok então serviço executado a x40 infelizmente está faltando as peças e a x100 era apenas é, óleo né a o ring dela está boa e essa borrachinha aqui ó né ela está pretinha tá vendo brilhante significa que ela tá boa quando ela está opaca aí você tem que pegar a chavinha aqui ó puxar soltar e por outra e comprar outra, né? Então não sei por ela ser muito antiga nem sei se vai encontrar, né? Eu tenho um site de Orings, ele é alemão, ele tem muita Orings lá, Or Orings Orings, né? Cada um fala de um jeito aí e, e provavelmente eles tenham, né? Mas nem sei se compensa também porque o valor, a importação, prazo, então é mais fácil você comprar outra de mais atualizada, ok? Finito! Vou embalar, ela vem num papelão, mas eu vou usar um plástico bolha para poder embalar. Embalada bonitinha, as duas estão aqui, ok? Caso tenha dúvida, né? vou até tirar de novo. Vai, ué, mas o cara embalou e não mostrou embalando? Então vamos mostrar embalando É só obrigar a tirar essa luva que ela está atrapalhando demais Mas nesse momento de embalar Aqui ó, é de algodão, né? algodão E essa outra aqui, pronto Aqui está protegida Não vai entrar poeira né? Aí, aí, aí, aí, prontinho. Vou até pôr mais uma em forma de cruz, ok? Finito, finito.